Fala pessoal, bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso e hoje vou trazer mais um vídeo aqui de Fallout 76 explicando um pouco tabuleiro e como que você consegue score de uma forma mais fácil, de uma forma mais amigável. Então eu vou fazer um vídeo um pouco diferente com gameplay aqui, mostrando para vocês como que eu faço, como que eu tô voltando agora pro jogo, eu fiquei um tempo afastado, mas vamos lá. Tô aqui com a minha personagem, tá? Já tá um nível um pouco mais avançado mas o primeiro ponto você vai abrir um mapa do jogo você vai ver aqui desafio tem que ver nos consoles Qual que é a hotkey mas aqui é só clicar aqui no PC é só clicar aqui você vai ter dois tipos de desafio diários e semanais os diários eles têm uma data para terminar em 4 horas e 26 minutos e os semanais também tá terminando hoje tá normalmente são sete dias obviamente né mas vamos lá como que eu faço? Eu normalmente normalmente, isso aqui não fica selecionado. Tenho aqui embaixo a parte de rastrear. Então, eu deixo rastreado porque, gente, toda vez que eu faço alguma coisa que tem a ver com um desafio diário, ele vai aparecer na minha tela de gameplay que eu concluí. Por exemplo, se eu beber uma bebida alcoólica, você vai encontrar nas suas explorações. É muito simples, né? Fazer uma plantação. Vamos ver aqui se eu tenho alguma coisa para poder plantar aqui. Para mostrar para vocês, então vem no modo construtor. Ah, eu vou ter aqui pessoal. Eu tenho uma plantação aqui, ó. hora vou pegar essas amoras e aí eu posso, eu acho que eu posso replantar elas. Quer ver? Água, comida. Aí pronto, agora eu tenho amoras. Então você vem aqui, ó. Lá, ó. já aparece na sua tela automaticamente o que você está fazendo, certo? Então, assim é bem simples. Alguns desafios vão ser bem simples. Tá? Vou plantar aqui de qualquer maneira. Só pra deixar bem claro. Concluí. Então, olha lá. vou ganhar 250 pontos do tabuleiro. Aí, ó, Foi até bom porque eu passei de nível no meu tabuleiro. Então, eu vou entrar aqui no tabuleiro. E aí, eu vou reivindicar aqui o meu prêmio. Né? Beleza. Então, agora eu tenho esse cartaz do Zorbo aqui. Eu tô até atrasado aqui na temporada. Vocês estão vendo? Estou em... muito parado mesmo, tá? Então, gente... Como que eu acesso o tabuleiro? Que eu esqueci de explicar para vocês. Vem aqui em menu, trazer tabuleiro. Beleza? Então aqui você tem. Então aqui eu sei, eu posso ver também aqui, ó, nível de score 12 de 100, que eu tô no, no item 12, máximo de 100 coisas que eu vou ganhar. Para eu subir de nível é 1275. Então voltando aqui, vamos voltar pro jogo, ver o que mais a gente tem para fazer. Ó, aqui, ó. Eu tenho operações diárias, aqui operações diárias, um evento. Gente, eventos, eu gosto de fazer eventos que são eventos públicos, eu acho muito mais fácil. Se não tiver eventos, eu vou te ensinar a fazer um evento que é muito fácil. Vamos aqui para essa oficina aqui, oficinas, depois eu faço um vídeo explicando o que, que são, tá? Mas eu vou correr nessa oficina aqui para eu mostrar para vocês uma forma de fazer um evento. Bem simples, tá? E que não gasta muito tempo se não tiver eventos públicos. Eu não gosto de fazer eventos sozinho, com exceção desse aqui, que é bem simples, tá? Gente, cheguei aqui na oficina, tá? Então, a primeira coisa, eu tenho que reivindicar a oficina. Se não tiver inimigos aqui... Ó, vai ter inimigo. Tá vendo? Matar. Ah, tá. Ele Vai falar, ó. Se eu querer ativar, não tem jeito. Porque eu tenho que matar os inimigos. Corre! Procurar mais. Lembrando, pessoal, que é o seguinte. Aqui é um vídeo mais explicativo para quem está começando, tá? Se você é um Pro Player e tudo mais. Talvez esse vídeo não seja para você. Estou mostrando aqui o carrapato. Carrapatinho ah, forte não né? aguenta dois tiros Posso muito usar o VATS, cara Que ajuda muito a... Posso ficar tomando dano. Beleza, gente Deixa eu ver se já vai dar Talvez já dê... Ah lá, vai dar Então aqui, ó Vou reivindicar a oficina cara. Avisa ali que pode ter jogador contra jogador, mas na comunidade aqui do Fallout, normalmente, cara, ninguém vai vir tomar isso de você. A galera tem muito respeito a, a, a quem pegou a oficina primeiro no servidor e não, não vai ter muito problema. Então, depois de reivindicado, gente, vai surgir um evento, eu vou cortar, eu ver aqui, o um evento pra cá. Não, não fiz o evento, eu fiz alguma outra coisa que devia ser conquistar uma oficina, tá? Devia ter esse desafio de conquistar uma oficina em desafio semanal. Eu vou cortar o vídeo aqui porque o, o evento de defender a oficina ele demora um pouquinho para começar. Bom, pessoal, começou o evento olha lá Defender Ferro Velho do Desfiladeiro. Então agora é, você vai ter um tempo para preparar suas defesas. Olha o primeiro objetivo no lado direito superior, está escrito ali um minuto e um minuto aproximadamente para você preparar defesas. Porque aqui funciona como um, uma oficina, uma, a sua casa, certo? Precisa fazer isso? Gente, dificilmente a não ser que você esteja muito nisso no mas... Cara, eu considero que é muito, que vão aparecer, que eles são muito fáceis de matar, não tem muito segredo. Não. Bom, pessoal, terminou o tempo, agora vai começar a vir ondas de inimigos. Normalmente são três ondas de inimigos bem fracos, olha lá, ra rato topeira, cara. Onda 1 um de 1. Um. Então o evento, na primeira onda, depois que eu terminar aqui de matar os ratos topeira, cara, já acabou o evento. Muito simples, muito tranquilo. Olha lá, ó tranquilinho cara como se assustasse alguém né velho Para quem tá começando talvez é, sinta um pouco de insegurança da on onda de mas pode ficar tranquilo cara é um dos eventos mais tranquilos será ele tá debaixo da terra? Deixa eu ver se... Não, tá quase Olha tá lá, tá aqui na... no mapa Já tá mostrando os dois inimigos que estão faltando Os waypoints aqui Outra linha Pronto Boa, gente, evento concluído Muito tranquilo Vamos pro próximo desafio aqui, Esse desafio aqui, cara, é extremamente simples Vou mostrar pra vocês aqui Então, ó, vou concluir, ó os eventos, eu já tinha feito um evento antes, plantações, eu tinha feito esse evento também com um evento novo, ganhei XP, aumentar nível, é, usar o modo foto no camp de um colega. O que é a primeira coisa que você tem que fazer, cara? Você vem, entra para um grupo, eu já ensinei vocês, né, de equipes públicas, você entra. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai no mapa, e aí você vai procurar acampamentos que estejam na cor amarela, item Amarela, esse aqui é o meu acampamento. Tá, o pessoal tá saindo da, da equipe vamos ver se a gente acha aqui o acampamento. Aqui, ó, acampamento e acha o acampamento do seu colega chegando lá. para tirar uma foto, vou editar o vídeo aqui para não ficar tempo de carregamento muito longo. Essa aí foi uma foto que eu tirei. Tá, gente. Depois posso fazer um vídeo também ensinando vocês como tirar fotos e tudo mais aí é, vamos aqui então estou no acampamento aqui do colega quer ver vamos procurar aqui ó tá aqui o acampamento cara é muito só vem aqui aperta o um mapa modo foto você vai ver qual que é o botão modo foto tirar uma fotinha pronto olha que que simplicidade a ah lá o nível do meu score só aumentando cara então vamos ver o que que ah lá, já subi de nível Dentro desse vídeo eu comecei um nível do zero e já subi de nível, reivindica, aqui ó, subi dois níveis, cara, porque eu concluí mais coisas no, nos eventos lá, olha, subi dois níveis, aqui, ó, recompensa, general, confusão, deixa eu ver o que é isso aqui, tudo bem, depois eu vejo o que é esse item aqui. Cara, olha que simplicidade você conseguir fazer esse evento Vamos ver o que mais de evento dá pra gente fazer Ah cara, o mais difícil talvez para vocês seja a operação diária Por quê? Operação diária, eles são muito semelhantes a eventos Só que a diferença tá no seguinte Operações diárias, eles aceitam só quatro jogadores para fazer Então o que, que eu faço? Eu venho aqui, ó, social E vejo se tem uma equipe de operações diária Pronto e juntei numa equipe de operações diária aí pessoal a operação diária já está aqui ó certo disponível quando os meus amigos a ah, lá eles já, já estão em operação diária correr lá e junto a equipe o que ali tá aparecendo depois eu, eu na, na edição do vídeo eu mostro para vocês que tá aparecendo que tá em, em operação diária tá porra que passa operação diária cara bem, bem tranquilo eu vou pôr na primeira pessoa que a operação diária ela é, ela é mais corrida porque ela tem tempo então quanto mais rápido você fizer melhor tá pra achar os colegas complicado pode ser um pouco complicado pra achar não vou matar o inimigo que tá ali não cara achar, cara Pra lá fazer aqui a operação corre aqui aí beleza o caramba cara Bicho, quando é, cara, eles têm mutações tá gente o monstro nas operações diárias tem mutações varia muito essa essa mutação tá eu é com uma arma mais agressiva isso aqui Vamos ver pra onde que tem que ir Pra cima Cara, vocês não fiquem presos Quando estiver fazendo operação diária Já corram pra fazer Bora! É lá, não precisa preocupar Ah, cai, cara Vai passar um cara aqui Vai me ajudar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Bora, sai correndo Correndo aqui Eu esqueci de pôr um perk Aqui, ó Aqui é proteger o local Então, quanto mais gente tá perto Mais rápido vai, tá? Esse, essa mutação deles são chata, cara Porque fica curando, cara Então se não der um dano consistente Eu não estou dos mais fortes ainda não, eu estou no nível 127, mas assim, tá? falta bastante para eu ficar forte Eu estou com as cartas melhores, ainda. as vantagens lendárias ainda não estão no centro, É uma coisa que leva um certo tempo, tá? É simples, então. Usa sempre a barrinha de crítico, hein gente, quando você estiver no VATS. só Tá vendo? Enche muito rápido. A minha enche rápido. Eu tenho um perkzinho que enche ela rápido. Cara, aqui é show de... o oh, doido. Aqui é show de... de experiência, cara. Ah, tá quase acabando você é sempre pegando as coisas aqui, cara Porque sempre tem bala da, da arma que você tá matando os monstros é para pra onde a gente tem que ir pra lá mesmo É matar o grupo inimigo olá cara Não é esses caras aqui, não Não é esses mesmo Estão aqui Tá, tá vendo sinalizador Tem o cara aqui ó corre caramba cara fica sempre mais próximo do seu time tentar ajudar o máximo gasta muita bala mas você recebe muita bala tá gente então assim, de certa forma você pode ficar tranquilo aqui, ó. Corre. Ó, ah, vai vir um vai vir um chefe, é o final. Cadê, cadê, cadê? Vai aparecer aqui, ó. em cima. Subi lá. O cara tá chamando, ó. Ai Jesus Cristo cara Pronto, matamos, acabou Operação direta Tá vendo? Operação diária talvez cara Pra quem tá começando talvez pode ser um problema Cadê o Win Cara eu Preciso pegar as coisas dele Esse Aqui ele explodiu Cartucho de granada não quero Vou pegar aqui só essas coisas Outros itens que eu não pego, não gente. Você pode ficar coletando aqui, mas eu não vou fazer isso por causa do vídeo. deu um ESC aqui para sair, tá vendo? A gente terminou em menos de oito minutos, então você ganha o máximo de, de recompensa possível. Ver as recompensas aí você a sete recompensas aqui no lendário, notas de que aqui ó, espada revolucionária com três, três modificações lendárias, né. É, traje de operações especiais da Irmandade, beleza. Beleza, aí vamos aqui, vamos olhar aqui, vamos ver o que mais de eventos. Bebida alcoólica aqui, ó. Vamos ver se eu tenho bebida alcoólica aqui, pra gente finalizar o vídeo. Então comida e bebida. Vou ter não, cara. Tenho um bebida, tá? Se você olhar aqui... Você tem que ficar esperto também nas semanais, tá, gente? Semanais também que ajuda bastante pra você comer comida, tá vendo? Fazer 10 eventos. Aqui, ó, construção de paredes, telhados. Muito fácil, cara, de fazer. Criar e desmanchar armaduras. Vamos fazer isso aqui? Só pra fechar, que eu já tava fazendo e parei de fazer pra mostrar pra vocês. Isso aqui eu gosto muito, tá, gente? De vez em quando eu paro, não falar, eu fico tirando umas fotos, eu acho muito legal e tal pois vocês comentem aí se vocês querem ver um tutorial de como tirar umas fotos mais legais e tal. Sou nenhum especialista, mas eu curto um pouquinho. Então vamos lá. Eu vou fazer ainda um vídeo para vocês, gente, como construir o acampamento. O acampamento não é lindo, não, cara, mas assim, para quem tá começando é uma merda, né, velho? Lembra de você vir desmanchar sucata. Eu não tenho sucato. então tem que transferir. É, vamos desmanchar aqui, ó, R, é, desmanchar itens, é, vamos se isso aqui vai dar, vai dar, não, não deu certo. Aí, beleza, esse aqui deu, eu tinha pego e tô desmanchando, então mais mil pontos só pra desmanchar uma roupinha ali, cara. Olha pra vocês verem, durante o vídeo, cara, eu subi quase quatro níveis, né, no score, então, bem simples, assim, de certa forma, tá? Você vai fazendo isso, eu, eu ainda nem para vocês terem noção, não, não finalizei a missão principal do game. E mesmo assim eu fico fazendo as minhas coisas, entendeu? É aqui no meu tabuleiro que é isso que dá o prazer jogar o Fallout. E depois que você termina tudo, você fazer o que, né? Então, pessoal, basicamente é isso. Acho que deu para tirar boa parte das dúvidas. Vocês eu espero muito que vocês tenham gostado desse novo estilo aqui de uma gameplayzinha, só pra vocês verem na prática como é feito, não se esqueçam de comentar, deixar aquele like, um abraço, até a próxima, tchau pessoal!